E aí, pessoal, hoje eu vou falar sobre a trilogia de Vingança, que é uma trilogia muito famosa, aí, coreana, né, sul-coreana, do diretor Park Jan-wook, que também fez A Criada, que é um filme que eu gosto muito, então é um diretor, assim, que gosta muito dessa coisa de vingança, e ele acha que filmes tem que ser assim, intragável. Filmes que tu assiste só por assistir, por ser legalzinho ali, ser divertidinho, isso não é um filme, porque pra que que tu vai perder tempo vendo aquilo ali? Isso que o diretor falou. Então, a gente tem no começo o Mister Vingança, que eu vou deixar aqui no card, meu vídeo, só sobre esse filme. Eu gostei bastante desse filme, porque ele fala ali sobre um rapaz de, de cabelo verde que ele tem uma irmã e aí acontece várias coisas, para não dar spoiler aqui, bem horríveis com ele. Porque assim, ó, depois de ser demitido, um homem sequestra a filha do seu chefe milionário para pagar o transplante de rim clandestino da sua irmã, com o dinheiro do resgate. Mas algo inesperado ocorre e o pai decide se vingar de forma violenta e sanguinária. Então é um negócio assim de transplante de órgãos que é horrível, assim, é super real, assim, é um negócio visceral mesmo, literalmente, dá para ver as vísceras ali e é bem chocante assim. E esse é de 2002. Aí depois, 2003, não satisfeito, esse parque aí ele resolveu trazer o Old Boy, que eu até acho que é um dos mais famosos nessa franquia de vingança, e é um dos que eu mais gostei, se não o que eu mais gostei. Esse a gente tem de novo aqui, o Daisu é raptado e mantido em cativeiro por 15 anos, num quarto de hotel, sem qualquer contato com o mundo externo, e quando ele é inexplicavelmente solto, descobre que é acusado pelo assassinato da esposa e embarca numa missão obsessiva por vingança. Porque na questão desse filme aí, o Daisu não sabe o que, que ele fez. Ele não sabe por que, que ele ficou preso. Então ele passa 15 anos tentando descobrir o que. que ele, por que, que ele está ali. Então esse filme ele é bem angustiante. E os plot twists que tem, assim, são muito uau, horríveis. E tem também uma cena que foi gravada uh, de violência muito legal, que é uma das que todo mundo sempre aparece em top de cenas, assim, é essa. Que eles gravam de fora, assim, a, toda a cena corrida, enquanto o Daisu vai lutando um com um. Então, não, não é aquela cena, assim, tipo, aparece bem aqui. Não, é... vai filmando assim fora e vai pegando ali, eles se batendo e tal. Muito bom. Esse filme aqui é muito legal, eu gostei demais quando eu assisti. De 2003. E aí a gente tem o recente, eu vou deixar aqui no card também. E a gente tem o Lei de Vingança, de 2005. Que eu vou deixar aqui no card também. Que esse... Eu não gostei tanto, eu achei legal porque, pra, assim, dá pra reparar, né, que os dois anteriores são de homens e é uma vingança ali masculina, então eu achei legal que ele trouxe aí no 3 uma mulher, mas ao mesmo tempo eu não achei, assim, nossa, sabe, a história é legal porque é bem parecida até com Old boy porque é uma, é a de que passou os últimos 13 anos presa por um crime que não cometeu e ao ser libertada, reúne esse companheiro de cela e dá o início ao meticuloso plano de vingança que arquitetou durante o tempo na prisão só que esse filme ele se tornou um pouco comédio para mim porque uh, tem várias cenas assim um pouco cômicas que volta para a prisão aí mostra alguma coisa que apareceu na prisão mas com aquele senso coreano que, que é um pouco cômico então eu não sei se eu acho que não sei se era o que o diretor queria, mas ela já sabia que ela não tinha cometido crime, então eu acredito assim que o Old Boy seja mais, sabe, meu Deus, o que, que eu tô fazendo aqui preso, eu não sei. Então eu acho assim, mais chocante. Esse aqui ela já sabia e já tinha arquitetado o plano, já sabia com, contra quem que ela ia lutar. Então, assim, achei muito bom também. Acho que vale super a pena. Se tu gosta desses tipos de filmes, vale muito a pena assistir, mas é isso.